Fala, família T.W., tudo bem? Eu prometi para vocês que ia fazer um passo a passo de como passar em mesa proprietária. No último vídeo, eu te ensinei como você deve gerir o risco, tanto na sua conta Found aprovada, quanto na sua conta que você está fazendo o teste, seja na FTMO, MyForexFound, Default Trade, BlueForexFound ou qualquer outra mesa proprietária. Aquela parte da gestão do, de risco é tem um insight muito importante, então quem não assistiu aquele vídeo, assista depois desse, ok? Então vamos lá, depois que você entende a parte estatística, de taxa de acerto e risco-retorno, você precisa auxiliar isso a um operacional, tá? Então aqui eu peguei quatro modelos de operacionais diferentes. Um que tem mais retorno e um que tem menos retorno. Então a pergunta que a gente faz é, é preciso ter mais retorno para ser aprovado? Não, sim. pessoal. Eu vou tirar a prova dos nove aqui para vocês entenderem que não é preciso ter mais retorno. Mas que você pode sim manipular a estatística ao seu favor para que você seja aprovado. Lembre-se, pessoal, uma coisa é quando a gente está operando em conta pessoal ou na conta found já aprovada, onde você não tem limite de tempo, onde você não tem meta de ganho para bater. Outra coisa é quando você está aprovando uma conta na né, FTMO ou em qualquer outra mesa. Gente, você tem um tempo para bater aquela meta da, da prova, né? seja 10%, 5%, algumas outras mesas 8%, e, tipo aquilo ali é uma pressão psicológica que você tem. Então, de certa forma, você tem que criar uma estratégia para conseguir ser aprovado. E uma das minhas estratégias que eu utilizo é o auxílio de gerenciamento de risco. Mas auxílio de gerenciamento de risco específico para aprovação. Eu vou explicar para vocês aqui os detalhes dele, tá? Preste atenção. Vocês podem perceber aqui, ó, que eu botei aqui embaixo, break-even, né? O que eu quis dizer com isso aqui? Eu quis dizer que com 33% de acerto, mesmo em uma estratégia que seja 1 para 2 de retorno, 1 de loss para 2 de retorno, você sai no perdedor. 25% de acerto, mesmo em uma estratégia onde você tenha é 1 um para três você também sai no break even ou seja nesses casos aí mesmo que você saia sem ganhar você não consegue passar em mesa a mesa tem que ser agressivo você aceitando isso ou não ah mas isso é, é fora gente você tem que entender o seguinte quanto mais rápido você passar melhor o que eu tenho de proposta para as pessoas é ajudar a passar em mesa proprietária foi o que deu certo pra mim. Eu fiz testes, eu reprovei, eu fiz testes. Nesse período, eu fui conservadorzinho, eu fui o quê, Gente, eu só desperdicei dinheiro, tá? Até eu ser aprovado, ter minha primeira conta, Faude. Eu, eu, eu, eu tive que adquirir experiência, eu tive que pesquisar em outros canais lá fora, fóruns lá fora e etc. para entender a lógica que eles utilizavam para ser aprovado mais fácil. Pô, como é que aquele canal ali consegue aprovar uma conta tão fácil e eu demoro tanto tempo em não aprovar? Entendeu? Então não era só, eu tinha, olha, presta atenção, eu tinha estratégia consistente, eu tinha um gerenciamento de risco conservador, só que eu não conseguia aprovar, por quê? Porque chegava na quantidade de dias e eu não tinha porcentagem, eu tava positivo, eu tava na regra de drawdown, mas eu não conseguia ser aprovado, entendeu pessoal? Então vamos lá, presta atenção, o que eu entendi sobre aprovação, eu vou dar um insight para vocês, ok? É que você precisa simular muito bem as suas estatísticas, você tem que ter dados do seu trade. Você tem que fazer os testes da FTMO, aqueles testes free. Para quê? Para que você tenha informações sobre a sua estratégia. Taxa de acerto, risco retorno, ganho lucro médio, perda média, etc. Para que com essas informações você consiga simular e ter uma probabilidade maior de aprovação. Vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo muito caro, muito claro, tá, pessoal? Preste atenção, ó. Em uma estratégia onde você tem uma taxa de acerto de 60% e você tem um risco retorno de 1 para 3, presta atenção, 1 para 3, e cada operação que você executar você tem 0,5% de risco, ou seja, o que é esse 0,5% de risco? É que para cada 100k, uma conta de 100k da FTMO, você vai estar tá arriscando ali 500 dólares. Em 10 trades, olha aqui, em 10 trades, qual seria a minha projeção de lucro? Você pode perceber aqui que em 10 trades a projeção que eu tenho é de chegar em 19%, com base nessa estatística. Só que vocês têm que entender a lógica da estatística. A estatística ela é probabilística. O ganho pode vir hoje, pode vir amanhã, pode não vir. Então toda vez que eu projetar aqui, ó, vai dar um dado diferente. Vai dar um dado diferente. Então eu vou te passar uma estratégia consistente, mas isso não é garantia que você vai ser aprovado. Isso depende do que o mercado tem a oferecer também, entendeu? Então eu entendi isso aqui, o que? Eu falei, pô, tem aluno meu que está aprovando, tá? O aluno começou a operar no dia 1 de janeiro, vamos supor, tá? Vou fazer um, uma coisa su... supos... supondo. No dia 1 de agosto, quando foi no dia 30 de agosto, o aluno estava aprovado. Porém, eu tive aluno que começou no dia 15 de agosto, quando chegou no dia 15 de setembro, não estava aprovado você tá entendendo? Então, é, é probabilístico. Então, vamos supor que aqui seja 1 de agosto, aqui seja 10 de agosto, ó. ó. Aí vamos supor que aqui seja 10, é, 1, de, 1 de setembro, 10 de setembro. Então, é variável. Então, o que eu pensei assim? Eu falei, cara, eu sei que cada pessoa tem um perfil diferente, só que como eu ajudo a pessoa a passar em mesa proprietária, eu já tô, eu já tô dando todas as, as ferramentas. Eu tô dando para você a estratégia, eu estou dando para você as ferramentas que eu utilizo para gerir toda essa questão da minha estratégia, trading plan, ferramentas de análise, etc. E também estou te dando os insights, as informações, estou te dando a comunidade para você estar tá ali. Eu estou agregando. Então, o que eu tenho que ter de retorno é o quê? Você ser aprovado, certo? Só que eu precisava de algo a mais, algo a mais, algo que eu, eu descobrisse assim, falasse assim, pô, isso aqui, cara, isso aqui deu certo para mim, vai dar para outra pessoa. E foi aí que eu comecei a estudar lá fora. E aí eu peguei essas informações e trouxe pra cá. Então, assim, eu não tô inventando nada. Eu tô pegando o que deu certo lá o que a galera que passa em... Imed... Tem gente lá fora, pessoal, tem 10 contas de 100k na FTMO. Entendeu? Aí você pergunta, como é que ele tem 10? Mano, ele tem aqui, ó, a quantidade máxima no CPF dele e depois bota ali no nome da mãe. Bota no nome do irmão. Ah, deu a quantidade máxima na FTMO, ele vai pra Found Pessoal, são várias estratégias que ele utilizam lá fora, pessoal. Mas eles têm contas assim, ó. Você fica tipo assim, mano, vocês estão entendendo? Então eu vim trazer essas informações aqui, não é de graça. É, é no sentido assim, vocês me apoiam, sabe? Vocês, nós chegamos agora a mil inscritos. Não foi à toa, vocês se inscreveram, vocês comentaram. E eu quero ajudar vocês. Eu fui aprovado e eu quero que vocês assistam também. Então, preste atenção. Então, qual é a sacada aqui? A sacada primeiro é você ter uma estratégia consistente e validada. Se você não tem estratégia consistente e validada, isso aqui não vai te servir de nada, tá? E se você precisa disso, claro, vem até mim que eu te ajudo. Eu tenho a minha estratégia, a minha estratégia consistente e validada é um método que tem aprovado outras pessoas que me aprovou e eu posso falar isso com prioridade, ok? Então, eu falei assim, eu mudei. Eu falei assim, mesmo o aluno sendo muito conservador, eu preciso mostrar para ele que ele precisa ser agressivo. Porque um teste de mês, ele tem validação e meta. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim, olha, eu tenho um operacional consistente e eu vou te ajudar. Então, toma aqui para você operar. E você ser consistente e você ter lucro no longo prazo. Outra coisa é eu falar assim, em 30 dias você vai ser aprovado. É outra realidade. Entendeu? Então, entendendo essa questão probabilística, que eu fiz também alunos entender, eu falei, pô, você, você, repro você não reprovou, você repetiu o teste. Mas, pô, você está dentro da probabilidade. Entendeu? Não tem como dar uma probabilidade fixa de aprovação. O único, a única forma de, de ter uma probabilidade fixa de aprovação é fazendo o quê? Aumentando o risco. Vai aumentar o drawdown? Vai aumentar o drawdown. Pode chegar a reprovar? Pode chegar a reprovar. Claro que só pode chegar a reprovar se você não ajustar diretamente esse risco com base no seu operacional. lembre risco, retorno, taxa de acerto. Você tem que manipular isso se tu conseguir manipular isso melhor. Quanto mais trades você fizer, mais o retorno à média vai diminuir. A média de assertividade sua vai diminuir, porque vai ter que dar um retorno à média, tá? Quanto menos trades, mais distorcido é. Então, possa ser que, ó, por exemplo, se eu se eu pegar apenas esses cinco trades, esses esses 4 trades aqui, você pode perceber que teve 75% de acerto aqui. Você está entendendo? Agora, se eu pegar os 10 trades aqui, eu tive 60%. É 3, 1. Não, eu tive mais de 70%. Mais de 60%. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tive 70% de acerto aqui. E 30% de erro. Adianta, mas você botou 60% aqui. É 60% médio. Isso aqui vai, vai, é aleatório. É aleatório. Adianta, eu tenho 50% de acerto. Mas tem semana que você pode ter 100% de acerto. Você está entendendo a lógica? É você saber gerir o risco. Então, no processo de aprovação, você tem que ser agressivo. Só que você tem que ser agressivo com uma estratégia consistente. E com ferramentas que vai te ajudar, um mentor, ou algo relacionado que vai te fazer dar um impulso. Porque senão, você vai fazer teste, vai gastar dinheiro, e etc. Entendeu? Então, esse é o problema do Smart money Concept. A metodologia em si é que uma pessoa está tendo uma visão, outra pessoa está outra. Análise técnica, uma pessoa tem uma visão, outra pessoa tem outra. Um fala para comprar, outro fala para vender. Um, um é zona de compra da é zona de venda. Não é objetivo, é subjetivo. Então, quando você vem com subjetividade para tentar passar em uma mesa, que é totalmente estatístico, onde estatisticamente as pessoas reprovam para eles terem lucro, você tem que ter a estatística a seu favor para você passar e está um passo à frente de todo mundo. Então, ó, pode perceber, hoje, quinta-feira, ontem eu fiz uma cirurgia e tô aqui dando uma aula para vocês. Então, então, assim, pelo menos o like e o comentário eu preciso, né? E o compartilhamento, se for necessário. Então, o Jonathan tá falando aí, pô, o Jonathan fez um vídeo para falar a gente aumentar o risco. Gente, eu não fiz isso. Só estou passando um detalhe que me fez ser aprovado mais fácil, levando em consideração que eu tenho total responsabilidade sobre tudo que eu faço e levando em consideração também que esse risco que eu tenho é totalmente em métricas. Eu não ultrapassei meu drawdown diário, eu não ultrapassei meu drawdown total, vocês estão entendendo? Então, quando eu aumento aqui o risco, vamos supor, eu botei aqui 1%, estava com 0,5. Ó, projetar. Em 10 dias eu fiz 6% da meta, mas cheguei a ter um drawdown ali, ó, de 3,94%. Em 10 dias fez Eu fiz além da meta. Eu bati a meta em 10 dias. Não, perdão. Desculpa, pessoal. Eu bati a meta em 5 dias de trade, né? Fazendo 15% na ou para extensão. E depois. No sétimo dia, eu passei na segunda fase. E do oitavo em diante, eu consegui operar para mim e fez 3%. Tá vendo o que é estatística? Então, eu aumentei um pouco o risco, diminuí a quantidade de trades e vou tentar me manipular até ter o resultado de aprovação. Entendeu? Então, não é você aumentar risco para você ficar milionário. Pô, Jonathan, se você opera com 10%, com 60% de acerto e um para ter de risco, você vai ficar bilionário. Eu não estou falando para você fazer isso. Entendeu? Não estou falando para você fazer isso. Preste atenção. Então, utilizando outra, outra ferramenta aqui, taxa de acerto, 60, risco-retorno, 3 para 1, total de trades, 10, e eu vou fazer 100 simulações diferentes. Tá? Quando eu faço essas simulações, percebam, tá? é, eu tô querendo saber, eu quero ver um retorno, eu quero saber uma média, uma moda, uma mediana, vocês têm que entender o que é isso. Se vocês não sabem o que é isso, não se preocupe, isso não vai fazer ser um perdedor não, tá? mas é bom você saber. Eu percebo que, olha, Fazendo a simulação, o melhor resultado foi 24% em 10 trades. Eu fiz 100 simulações de 10 trades diferentes. Eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz essa simulação 100 vezes. Essa simulação 100 vezes. Para me saber a média. Ou seja, percentual das vezes teve lucro. Quase 100%. 99% não é 100, tá? 99% não é 100, preste atenção. Pior resultado, 2% de drawdown. Tá? Tá? Sendo que eu tava arriscando 1% do saldo, tá? 1% do saldo. É... Retorno médio, 15% em 10 dias. Eu tô muito agressivo. Lembrem-se, eu tô muito agressivo. Olha aqui, pessoal. Pior resultado, isso aqui é o drawdown. Mas, mas assim, é o drawdown do dia, não é o drawdown acumulado. tá? Às vezes aqui o pior resultado foi menos 2, a maior perda. Mas o acumulado chegou a menos 6. Vocês estão entendendo? Espero que entendam, para depois não fazer um Se eu diminuir aqui o risco e, e botar a mesma simulação, o que acontece? O dá diminui, se eu aumentar o risco, 3%, o dá aumenta, mas também o melhor resultado aumenta, é, o retorno médio aumenta, enfim, e etc. Então, vocês têm que entender isso. Então, depois que eu faço, dessa, eu faço essa parte de, de entender minha estatística, fazer simulação e etc., e tentar ver se eu consigo manipular a gestão de risco para aprovar em mesa, você, tem bem, você também tem que planejar, tá? E é nessa parte de planejamento que a gente tem que saber qual é a conta que a gente vai operar, qual é o risco máximo diário, qual é o risco máximo por operação. Por exemplo, uma conta de 100k, risco máximo de 0,5 e risco máximo por operação é, em 0,5. Mas por operações abertas, 0,5 também, tá? Você pode perceber aqui, ó, risco máximo, 500 dólares, tá? Máximo de operação aberta, 1, tá? Como você pode perceber aqui. É, risco de perda máximo e risco de lucro máximo, que é 1 para 3, vai ser 1.500 dólares. Você aqui já tem, claro, que em 30 trades porque você tem 30 dias, você tem 30 dias para ser aprovado em mesa, você não tem 500 dias, você tem 30 dias para ser aprovado em mesa. Significa que, se você tiver... 40% de acerto em 30 dias, com uma estratégia que é 3 para 1, você não consegue ser aprovado. Você está entendendo, né? Então, não estou te falando para você aumentar seu risco diário em 10 vezes. Estou falando para você entender as suas estatísticas, para você dar um passo à frente de todo mundo. Certo? Desculpa o vídeo ter sido um pouco mais longo, mas vai ajudar vocês. Tamo junto? Valeu.